PM365, o fantasy mais completo do mercado. Fala galera, beleza? tô aqui pra mais um vídeo pra vocês do canal, galera. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo também super simples, super curto. E eu já vou colocar aqui na tela pra vocês. É. O que, que a gente vai discutir hoje, galera? É simplesmente o seguinte, baiter. O que, que é um baiter e por que, que o Coldzera foi duas vezes melhor do mundo sendo baiter? Como que ele conseguiu fazer isso? Como que é possível, né? Porque, galera, hoje em dia, é, existe muito preconceito com baiters, né? Tipo, a gente fala, ah, seu baiterzinho, baiterzinho. Até eu falo, tá ligado? Mas eu acredito que existem dois tipos de baiter. Existe, existe aquele cara, simplesmente baiter, que... Tá querendo matar, tá querendo frag, tá querendo fazer KD Existe aquele baiter que simplesmente é, ele, ele beita pra ganhar o um round final pra você, entendeu? E que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer E quem consegue fazer isso é um cara normalmente que é super calmo, super frio, como o Code. Consegue finalizar o um round, sabe o time, sabe a hora que fazer isso. E existem vários caras que fazem isso do mundo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui: o Blame F, que é da. Atualmente está tá na Complex City. Complex City, não sei como é que fala. O cara é simplesmente é animal assim jogar. O cara é muito bom. Os status do cara são gigantescos. Mas o cara beita pra caramba. Mas se você ver o bait do Blame F, é um cara que peita, mas ele garante rounds, ele garante cluds, ele garante, Ele faz muito pro time. Não é toque que o cara mata 30, 35. Aí você vai falar assim: ah, mas beitando, deixando os parceiros entrar na frente, é fácil, mas não é tão fácil assim galera, não é tão fácil porque você, normalmente quando você baita pra ganhar a round, pra fazer a, a estratégia do time, você tem a obrigação você sente a responsabilidade, e eu acredito que a, responsa a responsabilidade de um entry fragger, de entrar no, na frente matar, é menor do que um cara que vai estar baitando todo mundo e ganhar a round no final então, pra você ser um, pra você que você quiser seguir, você ter esse estilo de jogo, de ficar baitando, de, seja um baiter, mas que um baiter que seja útil, não é aquele baiter que faz cada e eu não tenho muitas pessoas que fazem KD, eu não vou citar nomes aqui. Os melhores do mundo, você pode ver que são muitos, muitos desses melhores do mundo, são pessoas que são caras que baitam, mas são aqueles jogadores sensacionais. E baiter não pode ser uma palavra ruim, é uma filosofia errada dentro do CS. Então galera, vamos lá, vamos fazer vamos dar um exemplo a você aqui. O Cold ele foi duas vezes o melhor jogador do mundo e ele baitava bastante, só que o baiter dele... Era simplesmente sensacional Eu lembro muito bem, em 2017, uma época Que eu tava jogando com eles, que o Code a gente Eu, o Taco, por exemplo, o Fer Sabia que se deixasse o Code e o Fallen Ou o Code e o Fer vivos Com uma bomba plantada ou com um espaço absurdo Dominado, a gente sabia que a gente ia ganhar um round Por quê? Porque o cara era monstro Aqui na mireja eu vou dar um exemplo pra vocês de como que o Code Beitava, às vezes, às vezes A gente dominava o meio e eu, o Fer ia buscando espaço Smoke janela, padrão, entendeu? A gente às vezes smokeava um L, e aí o Code ficava Sempre aqui atrás esperando a ação Acontecer, aí eu e o Fer dominava a liga, eu e o Fer dominava a Mosco 5, a gente vinha aqui, fazia pá, e o que que acontecia? Vamos supor, a gente dominou a liga aqui, aí o Fallen falava, vamos fazer uma split B1 então, aproveita, vai, tá com smoke tá com smoke Beleza, o Fallenzão, por exemplo, ele tava lá na base, o Taco tava na base, eu tava do tapete, Se ele vinha, tacava mais smoke de ângulo, o Fallenzão flechava pra gente, entrava aí o Fer ligação, o Fallen às vezes vinha cavernas, às vezes ia palácio, o Taquinho tá entrando no palácio, a gente tá splitando nos caras, nisso vai rolando a trocação, pá morreu eu o Fer, matamos um, aí o Taco matou mais um, e morreu, sobrou, falem o um code. Aonde que o code vai estar? Tá? Você acha que o code vai estar tá aqui na carroça Cadê? Não, ele simplesmente vai estar tá vendo o que tá acontecendo no round, aonde as kills vão estar acontecendo, para ele se posicionar do melhor jeito que ele simplesmente vai pegar o rotator e vai pegar a informação já de outro cara que vai estar tá na base. Por exemplo, nós estamos lá trocando o tal, tá? o code normalmente às vezes ele ficava aqui, ó. Por quê? Porque se o cara vinha ele querer matar, de pegar eu Fer, assim entrando B1, ele vai estar tá colocando a cara e o code já vai estar tá deitando ele. Mas normalmente isso acontecia depois, né, que a gente tava, que a gente tava e a ação. Então o Code ficava aqui pá, a trocação acontecendo na cabeça do Code. O que tá acontecendo? Nós entrando, o Code parado aqui, e a trocação acontecia. Eu, no caso, se eu estou, sou um cara que tá aqui vivo na posição do Code, tô vendo meu time trocando tiro. Eu não, consigo, não tô ajudando em nada. Eu sinto que eu não tô ajudando em nada porque eu tô parado. Eu não consigo. Por isso que eu não consigo ser esse cara que espera acontecer a ação para poder jogar. Mas o Code tá aqui. Rolou a trocação, que nem eu falei. A gente matou um, a gente matou dois e perdeu três jogadores. Nisso o Fallen sabe que tem um cara base. E nisso o Code está aqui na ligação sabendo o que tá acontecendo. Então o Cold já tá aqui, pau, cara. óbvio galera tem que, Pra você ser aquele Bater bom, você tem que ser Absurdamente bom, não só de noção Básica, mas você tem que ter uma mira Boa, você tem que saber o que você Tá fazendo, entendeu? Porque se o cara Dá a cara, vocês lembram muito bem, o cara Dá a cara aqui de, de Alp ou de Cold Tirar é porra da arma que for, o Cold dei they... Tava. Quando o Code deitava esse cara no L, o Code sabe que não vai ter mais L. O Code tem duas possibilidades. Tem o cara da base que eu falo, ele provavelmente vai estar tá mirando, fer, quem tiver vivo, e vai ter o cara, provavelmente, jungle, talvez. Tem as três opções: jungle, costas, base. Qual que é a possibilidade maior? Ter jungle, ter base. Então o Code, a partir do momento que ele já matou o L, ele já trava a mira aqui e espera o cara da jungle. Isso é um foda de quem faz esse tipo de bait. O cara tem a paciência de esperar, entendeu? Porque o cara da jungle ele sabe que tá um 2x2, ele sabe que o Code tá na liga, ele sabe que o cara tá aqui, ele vai querer tirar vantagem, ele vai querer vir pegar o porque ele tem informação nisso que o Cold era absurdamente bom. Ele ficava parado, ele tinha paciência, o cara aparecia na mira dele, aí vem a skill. Era uma bala. Nisso de um 3x2, vocês perceberam que virou um 2x1 sem jogar esse cara da base aqui. Porque o Fallen sabe que esse cara tá aqui, tá trocando tiro, sabe, tá baitando, tá, sei lá, fazendo o que, desse cara da base, enquanto o Cold tá aqui só esperando o back do time. E é isso que se chama um baiter pra finalizar round. E simplesmente ele sobra, mas ele sabe onde tá acontecendo, ele sabe que os... A gente... Eu vou dar um exemplo. A gente, eu, Fer, tá a gente fazia o time dos caras se movimentar A gente fazia o time dos caras é, jogar, bagunçar pro, pro time se perder, entendeu? Aí quem passasse na mira do cold Quem passasse na, na, na, no clutch Quando a gente chegasse no clutch A gente sabia que eles garantiam Então a gente em 2017 era um time encaixado por causa disso A gente sabia que isso era possível, entendeu? Então basicamente o cold ficou na liga A gente entrou, se matou Pegou as infos, pegou as kills E o cold sabe onde vai vir os backs, entendeu? E ele tem o fone, ele tem a noção dele Tem a skill dele que é muito boa E ele simplesmente garantiu duas kills normalmente o garantiu uma, pelo menos, né? Não sei se ele pode matar o segundo ou não, mas ele já garantia a informação, ele já dava um medo ao adversário, porque a partir do momento que ele tá aqui e ele mata o cara do L, o Diego já não vai abrir pra B1, entendeu? Ele, tipo Não vai passar banco, Querendo querer matar o Fallen, entendeu? E talvez o que pode acontecer? Na hora que ele tá aqui no 3x2, ele mata o cara do L, o cara da base pode querer jogar. E aí tá aí os outros jogadores absurdos que a gente tinha. O Fallen já tava sabendo, ele crava, ele espera, aí se o Fallen pega o kill da base e eu... o Coach pega o kill da Diango, é praticamente round ganho. Então, basicamente, a gente jogava naquela época, é... Tipo, muito pra deixar os dois... Não, eu não, eu não, sei, eu não sei tanto fala. Podia ser o feiro o Taco também, que é muito bom de clutch, mas a gente sabia que, tipo, se a gente deixasse dois, três caras vivos, com uma vantagem, com espaço absurdo, ou com uma bomba plantada, a gente sabia que o round tava praticamente ganho. Então, era um CS muito simples, mas era um CS efetivo, entendeu? A gente não... Tem que matar os cinco toda hora. A gente tem que chegar no round, tem que plantar a bomba e ganhar do clutch. A gente tem que só pegar um espaço, enfim. Existe esse tipo de baiters, e esses são... Eu acho que o baiter correto, né? O que realmente ganha um round pra você, aquele baiter que sabe o que tá fazendo, que tá baitando você mas ele sabe o que tá acontecendo no jogo e são poucos do mundo que fazem isso mas normalmente são os melhores do mundo existe a palavra baitar, né, tipo, vai na frente aí, às vezes tem uns caras que beita por, simplesmente por tipo, matar né, quer matar, por exemplo ele tá entrando na frente, ele dá aquele passinho a menos pra você passar, pra ele poder ir, existe isso, e eu acredito que 99% da galera tem isso, mas é uma round ou outra, entendeu, às vezes é não é por kill, não é por vontade de matar, é simplesmente por estar inseguro no momento, tá ligado? É normal. O que não pode acontecer, isso vira rotina, entendeu? Você tem que saber a hora de você entrar, você tem que saber a sua função dentro do time, você tem que saber o porquê, por exemplo, eu odiava que o coach fazia, porque o coach simplesmente deixava a gente passar na frente e tudo mais, e eu sabia que, cara, o cara foi o melhor do mundo, não foi à toa, entendeu? O cara se garantia. E era muito bom, simplesmente você ir lá, morria e fazia 1 15, mas a gente ganhava o campeonato, entendeu? Então, a nosso time era bem estruturado em relação a isso, era, era bem complexo. Né, que a gente fazia. Então, Peter, é, Peter de qualidade é simplesmente esse exemplo. É um exemplo que eu dei pra vocês. O cara deixa você entrar na frente, pega as infos, vê o que tá acontecendo, tá olhando o radar. E às vezes, a gente tá entrando e os caras tão dando a cara pro Code porque eles estão vendo que a gente tá indo pro um canto. E às vezes, o, a gente tava entrando... A gente, já aconteceu várias vezes. A gente tá entrando e morrendo e o Code tá pegando o kill em outro lado. Eu não sei se vocês vão lembrar. Bota aí uma jogada, editor, da SK versus o Space Soldiers é, na Cache em 2017. A gente tava tá Entrando pro bomb, a gente tava entrando no bomb e o Code. E a gente tava morrendo, todo mundo morrendo, e o Code matando. Enquanto a gente morreu, o Code tava matando os caras que tava matando a gente, entendeu? No final sobrou uma situação de 1x1 e a gente nem viu o que aconteceu. A gente simplesmente entrou, morreu o pai e o Code foi matando. porque O Code tava só indo na, na, na retaguarda ali, entendeu? Enquanto a gente tava entrando, descobrindo os caras tava, o Code tava indo lá <risos> trocando a kill. Ele é muito bom de mira, é absurdamente bom de mira. Então ele conseguia matar os caras rapidamente. Talvez eu não conseguisse fazer isso, porque não é meu estilo, não é o que eu sei, não é o que eu, fui, que eu aprendi. Aprendi dia jogar. Então, baiter, galera, tem esses dois tipos. Tem aquele que baiter simplesmente pra fazer frag e isso é feio, é horrível, você não ajuda o seu time. E aquele baiter que você usa pra finalizar o um round. Então, se você quer, você quer ser um cara assim, tipo, você se baseia muito no jogo do Cold, se baseia muito no jogo do Blame F, ou de outras pessoas do mundo, procure saber é, a importância de você estar no round ali, no time. Simplesmente não bait pro baitar. Entendeu? Que você vai ser um puta jogador. Veja demos desses caras, aprenda o porquê, tente, R tente, R que você vai chegar lá, beleza? Então esse foi um vídeo explicando mais ou menos porque que o code foi o, me o melhor do mundo em 2016 e 2017 peitando, beleza? Deixa seu like no vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, tamo junto galera, até o próximo vídeo, é nóis, falou!